Era um dia ensolarado, eu estava indo trabalhar de ônibus do lado da janela Quando eu vi aquele tênis, eu estava com dinheiro Então eu desci e calcei ele Era uma noite estrelada, fui passear de ônibus do lado da janela Quando eu vi aquele boné, eu estava com dinheiro Então eu desci e coloquei ele na cabeça era um dia nublado, estou de estudo no ônibus do lado da janela Quando vi o videogame eu estava com dinheiro Então eu desci e joguei ele Era um dia sem assim, não, estou curtir de ônibus do lado da janela Quando vi aquele livro eu estava com dinheiro Então eu desci e comprei ele era um dia de chuva, tive de rezar de ônibus pro outro lado da janela Quando viu o anúncio, se pop seu dinheiro Então eu guardei o meu dinheiro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 era um dia no plato, estou de estudo no ônibus do lado da janela Quando eu vi o vídeo, que me, eu estava com dinheiro Então eu desci e joguei ele Era um dia sem assim, não mesmo, curti de ônibus do lado da janela Quando eu vi aquele livro, eu estava com dinheiro Então eu desci e ele era um dia de chuva, tive de rezar de ônibus do lado da janela Quando vi o anúncio, em o dinheiro Então eu guardei o meu dinheiro Era um dia ensolarado, estava indo trabalhar de ônibus do lado da janela Quando vi aquele time, já estava com dinheiro Então eu desci e calcei ele era uma noite estrelada, fui passear de ônibus do lado da janela Quando eu vi aquele boné, eu estava com dinheiro Então eu desci, coloquei ele na cabeça Era um dia nublado, estou de estudo no ônibus do lado da janela Quando eu vi o vídeo, alguém não estava com dinheiro Então eu desci e joguei ele era um dia, se noite, vou de ônibus do lado da janela Quando eu vi aquele livro, estava com dinheiro, então eu desci, ele, ele Era um dia de chuva, tive de rezar de ônibus do lado da janela Quando eu vi o anúncio, comprei seu dinheiro, então eu guardei o meu dinheiro